Considere aqui um certo conjunto de fórmulas sobre o qual definimos uma semântica e um sistema dedutivo. Dada uma valoração da nossa semântica, recorde do vídeo sobre correção de regras o que significa dizer que esta valoração satisfaz um dado sequente. Pensando numa fórmula como um caso particular de sequente, que tem um conjunto vazio de fórmulas do lado esquerdo, diremos agora que esta fórmula é válida na nossa semântica se o sequente correspondente é válido ou, ainda, satisfeito por todas as valorações da nossa semântica. Uma outra terminologia para falar de fórmulas válidas, muito conhecida, envolve o termo tautologia. A noção dual a é esta, por outro lado, chamaremos de antilogia. Uma fórmula antilógica corresponde a um sequente que nunca é satisfeito. E, por isso, ser antilógico corresponde a ser insatisfatível. Nem tudo, contudo, é preto ou branco. Além das fórmulas válidas e das fórmulas insatisfatíveis, temos uma multidão de tons de cinza muito excitantes. As fórmulas ditas contingentes. Aquelas que não constituem antilogias e, portanto, às vezes são satisfeitas e, ao mesmo tempo, não constituem tautologias, portanto, nem sempre são satisfeitas. Às vezes são, às vezes não são. Usando a noção de consequência semântica, podemos identificar as fórmulas válidas como aquelas que são consequência do conjunto vazio de premissas. Fazendo uso da negação clássica, podemos também identificar facilmente as fórmulas insatisfatíveis. Elas são exatamente aquelas cuja negação é tautológica. Pela interpretação da negação, isso só acontece quando a fórmula, sem a negação, é sempre falsa. Por outro lado, se pudermos garantir que a fórmula não é uma tautologia nem uma antilogia, estamos falando de uma contingência. E o que dizer da situação em que tanto a fórmula Φ quanto a sua negação clássica, não Φ, são ambas tautologias? Resposta. Você errou a conta em algum lugar. Se Φ é uma tautologia, toda valoração satisfaz Φ. Se Φ é uma antilogia, nenhuma valoração a satisfaz. A única situação em que isso faz sentido é quando o conjunto sem de valorações é vazio. Na linguagem primitiva que escolhemos para expressar as fórmulas dos nossos sistemas para a lógica clássica e para a lógica intuicionista, estão presentes dois conectivos nulários, o top, que pela sua interpretação dá um exemplo de fórmula tautológica, e o BOTTOM, que pela sua interpretação nos dá o exemplo de fórmula antilógica. Algumas apresentações fajutas de lógica costumam insistir que lógica consiste na busca por tautologias. Mas considere o que acontece se ao seu conjunto de premissas você acrescenta uma tautologia. É fácil verificar nesse caso usando a semântica da lógica clássica ou o sistema dedutivo para a lógica intuicionista, a fórmula Φ é consequência do conjunto γ, união, top. e si, somente se si, a fórmula Φ é consequência do conjunto γ, sem o top. Isso é bastante óbvio. Da direita para a esquerda, basta usar a monotonicidade da relação de consequência. Da esquerda para a direita, suponha que não seja o caso que Φ é consequência de γ e que, portanto, há um contramodelo para isso. Uma valoração que satisfaz todas as fórmulas de γ, mas não satisfaz Φ. Pela interpretação do top, essa valoração também satisfaz o top. E, portanto, satisfaz todas as fórmulas de γ união top sem satisfazer Φ. E isto aponta para o fato de que, pelo menos quando consideramos uma teoria ou um conjunto de hipóteses de uma dada conjectura, é inteiramente redundante considerar ou não, entre as hipóteses, uma tautologia. Se você pensar na noção de consequência semântica, verá muito facilmente que as fórmulas que realmente fazem alguma diferença no conjunto de premissas são as contingências. Recorde que as antilogias também são desinteressantes, dado que, pela interpretação do Bottom qualquer fórmula segue como consequência dele. A lógica, pensada como um estudo das relações de consequência, só começa a ficar interessante quando há contingências envolvidas no conjunto de premissas de uma dada conjectura. O resto é continha para boi dormir.